Começaram a colocar uns aviões com veneno aí, estão envenenando o povoado todo aqui, entendeu? Já tem criança aqui que está dando febre. Uma ação criminosa. Vários e vários litros de veneno estão sendo lançados aqui nesse campo de soja e isso tem afetado enormemente a vida da comunidade. Nem quantas vezes que eles aplicam veneno aí, veneno de todo tipo. Colocam um para matar o mato, para plantar, depois eles colocam para matar a praga. As roupas que ficavam no varal, né, quando a gente ia vestir a roupa, a gente começava a se costar, sem nem mesmo a gente saber o porquê. E tu ainda sente coceira? Sim, nas pernas aqui, nas minhas partes aqui íntimas, estão tudo feridas. Minhas costas, meus braços também estão tudo acabados. Tá aqui alguns dias, quando ela se reamadura, eles vão colocar aquele que é para secar. Quando eles estão aplicando pra você eu repeste, ele pega no rosto da gente. Aí passa o dia todo, Parece que tem fogo no rosto. Eu aqui no Ferreira, aí o avião passou, logo logo eu senti mal. Aí de vez em quando eu ainda sinto dor de cabeça, febre. Cadê? Mandioca, como é que tá? Comidinha aí, ó. Tudo pra folha amarela. Vendi a roça. Vamos aqui, roça a roça. E eles por cima, arrasando. Perigoso até. Estou aqui, tá, Mas, mas o, o Boró, ele foi para o hospital. Foi? Passou mal. Tá vendo aí? Estão fazendo isso aqui, que é pro povo azul e embora. Eu disse ão, um, um, passar veneno de avião Olha quem chegou, é o tal do colonão Eu disse ão, um ão, um, um, passar veneno de avião Olha quem chegou